Ah, mano, que isso, velho. Pega o tiro, velho. Nossa, mano, minha mira também tava, meu Deus. Ah, mano, eu gostei dessa resolução, mano. Antes mesmo, eu matei pra caralho com ela, velho. Só que hoje eu não sei, mano. Não sei se foi o jeito que eu configurei, mano. live do Carica, deixa eu botar aqui. Ai que eu te quero marcar.